Hoje eu vou falar sobre a afirmação do Luiz Davidovic que disse que falta apoio à ciência no Brasil. Mas a se quiser ouvir minha opinião até o final, assistir o vídeo até o final, mano. E bora pro vídeo, cara. Enfim, cara. O Luiz Davidovic, presidente da Academia Brasileira de Ciências, disse que pra ele... Na uma entrevista em revista as mortes do coronavírus são por causa da falta de apoio aos cientistas. E é aqui, segundo ele, os cientistas tentam criar tecnologias para solucionar o coronavírus, tanto estudar vacina, tanto criar respiradores mais baratos, mas não conseguem nenhum apoio do governo que eles são aí ameaçados quando criticam a hidroxicloroquina, criticam a ineficácia dela. Seguinte, eu concordo totalmente com tudo que ele disse aqui: é verdade, realmente o governo não dá apoio aos cientistas, é, por exemplo, lá do Antônio, dizendo que tem plantação de maconha nas universidades, né? E você viu um descaso os universidades por parte desses caras, isso é triste, é uma, é uma coisa muito triste, porque nesse momento você deveria ser de união, todo mundo se unir, para tentar por esse coronavírus o mais rápido possível, o problema é que não tentam, sou de briguinha política, por uma coisa que nem funciona, que é a cloroquina, e isso eu acho bastante triste, aí por parte do governo, com, com Sim, com o Luiz Davidovich, tá ligado? Eu concordo. Realmente o governo não ajuda as pessoas, não os cientistas, não ajuda a população. Só dá auxílio à emergência pra quem não precisa. E isso é muito triste. Porque nesse momento, cara, o governo deveria estar tá fazendo tudo pelo povo. Mas não, ele quer fazer tudo pra perpetuar o poder. Nessa pandemia de coronavírus, cara. E eu acho que isso é um absurdo, isso é muito triste. Isso é uma coisa muito triste que o governo tá fazendo. Não ajudar ninguém. Não dar auxílio emergencial para ninguém. E ainda por si, mandar dinheiro para financiar as pesquisas científicas que precisam ser feitas, né? É, é triste, mano. Mas é aquilo. Fazer o quê, né? Mas se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, compartilha para mais, gente. Porque com um 500 inscritos vai ter potencial, cara. Então gente. Tchau, galera.